Sei que tu vais cadarçar ao ritmo do meu flow Mostra-lá todo o teu shine Doze 12 doze no som também está cá Mr. Eman Rusty, feito meus beats Gostava de acreditar Nossos ritmos é logo bom. Escuta, não vale a pena negar. Sei assim que tu vais cadastrar o ritmo do meu flow, mostra lá todo o teu O Chou Enzape quebra o ice Jerry Kaligla dropa no Mike Com o Verrule bote no Mamba Participações dele no show de tamba 22 é do strep Gwen, o time duplou e isso vai bater Agora nunca a suceder Mas ele não chora, vamos varrer Egal, eu vou que tu fora, eu vou Sara Eu vou 312 anos são...